Olá meus amigos, eu vou abrir essa mercadoria que eu adquiri É mais um bem que eu consegui, pela graça de Deus Para melhorar a nossa gravação Às vezes a Madalena tem uma certa dificuldade com razão De segurar o celular para fazer a gravação para o canal E essa peça aqui vai ajudar bastante Então eu estou registrando para vocês. E se quiserem comprar, depois me pergunta que eu falo lá nos comentários. Já vi que foi muito bem embalada, ó. Eu adquiri esse bem aqui, mas eu pesquisei bem para mim comprar aquilo que eu precisava, para não comprar nada errado. Parabéns à empresa que me enviou esse produto. Muitíssimo bem embalado, viu? Olha só pessoal, ó, plástico bolha, de um jeito que eu não tinha visto ainda. E o produto é esse aqui ó, para a Madalena poder viajar comigo e sentir segurança na hora de gravar. E continua bem embalado, hein? Vamos ver aqui agora. Olha é que trabalho bem feito que eles fizeram. Que... Deixa eu ver um negócio aqui. Que eles travaram trava aqui também. Vou pegar um estilete aqui para abrir aqui também. Abrir só um lado, falta o outro. Parece uma tesoura mesmo. Aí, ó. Eles colocaram dois, dois lados. Por isso que eu não consegui abrir. Olha gente, não é? Os caras são caprichosos, hein? Olha que belezinha. Agora vamos ver o, o produto. Parabéns à empresa que enviou o produto correto. Aquilo que eles prometeram lá, estão cumprindo aqui. Com certeza esse aqui é o cabo de carregamento. Cabinho de carregamento. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse aqui é o manual, né? Manualzinho dela. Deixa eu ver uma coisa. Ah, também tem em português, viu? Não, é em espanhol. Deixa eu ver se... Tem português também. Vamos ver o que mais tem aqui. Um QR Code. Deve ser para baixar o app dele, viu gente? É assim ó. Tem o um password aqui, ó. É isso mesmo. Escanear o password. Depois eu faço isso. É isso aqui? Assim. Cabinho pra, pra carregar ele, né? Tripezinho. E a peça em si, ó. Bem protegido. E agora aprender a lidar com ele. Depois que eu aprender a lidar com ele, eu quero fazer um, um videozinho usando ele, tá bom? Por enquanto eu vou ficar por aqui mesmo. Um abraço a todos vocês aí do canal. Se inscrevam. Comentem. E estejam conosco no nosso caminhar aí, viu pessoal? Um abraço a todos.